tarde, hoje venho-vos mostrar aqui um pouco como se faz tecido, neste caso é o tecido da de boina, desta boina, que na minha foto de referência também está, obviamente, e inicialmente para que ficasse mais real, usei esta, esta peça que é um boleador que serve para nós a nível de cabelos também para fazermos também nos ajuda a fazer os X brancos quando é por exemplo cabelo idoso e ajuda-nos a, a, a tornar mais visível esses, esses cabelos brancos aqui no tecido vai-me dar mais forma aquilo que, que eu pretendo neste caso neste tecido que exige que, que tenha este, este formato agora uh, nesta parte da boina irei usar um, o lápis H da, da Stader Mars Lumograph é o H e um, vou passar nestes pontos que que a boina tem e de modo a ficar uh, como na, na foto de referência, ou pelo menos tentar que fique idêntico ou, ou, ou parecido esta parte é mais clara eu estou a usar o H para tentar que fique um pouco mais clara um bocadinho de cor, depois à boina porque como tem uh, estes risquinhos para saber mais ou menos o efeito da boina uh, o que é que eu vou fazer? eu vou aplicar eu vou aplicar o, o 5H da Druant para poder dar a tonalidade que eu quero assim bem de leve embora que esta uh, graduação de lápis seja mesmo muito mais suave isso permite que, que dê a tonalidade que nós pretendemos. E depois volto, passo, passo com um pincel de cerdas um pouco compridas que me permite fazer mesmo essa tonalidade para que fique mais clara. agora para vocês verem que num pouco embora na outra parte ainda não esteja feita para vocês verem o que eu irei fazer para para que se torne um pouco mais real o tecido irei aplicar a borracha elétrica a borracha elétrica da Druan que me vai permitir depois fazer as outras partes mais claras que a boina tem e que vai dar volume, vai dar brilho à, à, à boina como tem na foto de referência que é a zona onde apanha mais luz e fará esses pontos mais claros Aqui como vocês podem ver ficou um pouco mais claro que é o que eu irei fazer depois no resto da boina para poder subsair estes pontos que, que, que, eu, que eu desenhei aqui para poder dar a, a, a forma à boina Depois, volta a passar novamente o pincel para que esse brilho não seja um brilho demasiado branco Volto aqui novamente com o H nestes pontos. zona. Já irei usar uma cor uma cor, uma tonalidade mais forte para poder fazer a parte mais escura, um pouco mais escura, que é uma zona de sombra. Depois para fazer mais um bocadinho mais sombra, uh, o 2B o para poder um, tornar esta zona um pouco mais escura. Levemente, tentando sempre não forçar muito, porque depois pode não não ficar aquilo que nós pretendemos depois volto a passar com um pincel de sombra também irei ter alguns brilhos que é onde a luz entra e irei passar novamente com a borracha elétrica. E volto a passar novamente o pincel e volto novamente com o H a fazer estas partes. Que, que são mais claras passar aqui para dar mais forma a à... boina bueno, 5H E depois novamente o pincel e volto a passar com a borracha a tentar dar esses brilhos Este é um dos processos que se pode fazer há quem faça este processo com a borracha mono zero ou com a borracha a lápis borracha. aqui volto a dar uns toques com um lápis 2B para poder fazer as, as pequenas sombras os pequenos detalhes que, que, que a boina tem Antes de, de terminar, vou-vos mostrar que era o que eu poderia ter feito no início: explicar-vos como funciona realmente o boleador. Então, para isso, eu vou arranjar aqui uma folha e explicar-vos, por exemplo, em cabelos. Uh, em cabelos, por exemplo, lisos, se nós quisermos fazer um, uma mecha de cabelo em que tenha cabelos uh, uh, brancos, nós passamos com o um bolidor na folha. ou seja, ele vai acabar por decalcar de um pouco na folha e depois quando nós voltamos a passar um lápis o que é que vai acontecer? esses lápis, esses lápis, peço desculpa esses cabelos brancos irão aparecer Ao passar o pincel será mais perceptível que tirei ali alguns fios de cabelo branco para entenderem melhor. Passo aqui também, por exemplo, se fosse. Eu